Mano, se liga que nesse vídeo eu vou te mostrar como editar um vídeo simples, rápido, seja para o teu canal do YouTube, seja para o teu Instagram, de uma maneira bem rápida, num editor bem simples de usar aqui no computador, beleza? Vamos embora então, solta a vinheta, gestor. Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Me chamo Júnior Moreira. No vídeo de hoje eu quero te mostrar de uma maneira bem simples como editar um vídeo aqui, ó, pelo computador, tá? Usando esse editor aqui, bem simples, bem fácil, bem rápido de aplicar, é, de uma maneira bem prática, tá? Antes de mais nada, mano, se você já gostou do assunto do canal, já se inscreve, já ative as notificações aqui, tá bom? Que deu trampo pra caramba pra gravar, pra editar esse vídeo aqui pra você, pra gravar esse vídeo aqui pra você. É, então já se inscreve aqui, porque tem muito conteúdo foda aqui sobre ganhar dinheiro na internet. Inclusive eu vou deixar meu treinamento, eu tenho um treinamento. Um gratuito tá para você que usa o Instagram e quer aprender a como ganhar mais seguidores e como vender usar o Instagram para ganhar dinheiro eu tenho um mini curso que é de graça o link tá aqui na descrição totalmente gratuito se inscreve lá bom vamos lá então o assunto do vídeo né que é o mais importante aqui é como editar um vídeo pelo celular é pelo computador de uma maneira bem rápida eu tô falando isso aqui porque eu tava gravando uma aula ali agora ensinando a editar pelo celular também é mas que agora é no computador né vamos lá como editar um vídeo de uma maneira bem simples no, no, no computador esse vídeo que você tá vendo aqui deixa eu só diminuir minha tela aqui esse vídeo que você tá vendo aqui agora é um vídeo que eu tô editando neste exato momento para o meu canal do youtube nessa altura do campeonato esse vídeo que eu tô editando aqui ó já vai estar aqui no meu canal é um vídeo onde eu mostro três maneiras de ganhar mais seguidores no instagram eu fui começar a editar esse vídeo e todo mundo me pergunta como que eu edito algum dos meus vídeos então já resolvi gravar esse vídeo para você eu quero te mostrar os quatro elementos mais simples aqui que a gente mais usa para edição de vídeo que é o elemento de cortar o vídeo como cortar como adicionar uma imagem como adicionar um Texto, ah, e nem sei qual que é o quarto, mano. Acho que é esses três mais importantes. Como cortar, tá? E como melhorar a imagem do vídeo. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, qual que é o nome do editor que eu uso aqui? Chama é, Wondershare Filmoura. Você vai ver o nome dele aqui no alto da tela. Também tá que no alto da tela tem o nome dele, tá? Eu uso a versão. É, paga porém tem a versão gratuita mas se eu não me engano a versão paga é mensal acho que é bem barato é bem, é bem um valor bem acessível tá mas enfim vamos lá primeiramente para começar a edição como é que você faz deixa eu trazer meu vídeo para cá ah, você clica aqui em importar importar arquivo de mídia. E sobe aqui o vídeo que você quer, né? Você vai buscar aqui no seu computador e sobe o vídeo. O vídeo vai aparecer aqui em cima, tá? Deixa eu apagar ele para você ver. Ele vai aparecer aqui e você vai pegar e vai arrastar ele aqui, ó, tá vendo? Tu vai arrastar ele aqui para trás, ó, para baixo. E aqui tá perguntando em qual formato que eu quero, né? Qual a resolução? Vou colocar aqui 1920 por 1080, 25 fps, OK? Vai ficar um pouquinho mais leve. Pronto. Para você entender um pouquinho melhor a ferramenta, como que funciona? Aqui embaixo tem essa barra que você vai adiantar e vai voltar aqui o vídeo tá e aqui ó tem essa linha essa linhazinha aqui ó para aproximar essa linha do tempo aqui para você ó se você quer fazer um corte por exemplo eu quero fazer um corte tá vendo que essa partezinha aqui do vídeo ó tá um pouco uh, não tem muito áudio aí se eu quiser cortar essa parte de uma maneira mais bem elaborada mais específica você vem aqui tá né, dá um zoom ó, isso aqui é para dar um zoom ó, ok e aí eu consigo ver exatamente onde é que eu tenho que fazer o corte ó faço um corte daqui até aqui tira beleza vamos lá então, primeiro passo, mano, fazer cortes no vídeo. Como que eu faço para fazer um corte no vídeo? Por que que eu tô falando isso? Porque logo de cara, você vai ver que aqui no vídeo já começa com alguns segundos aqui, ó. É, em silêncio. Então, eu quero já cortar essa parte. Eu vou dar um espaço aqui que é pra, tá, é pra reproduzir o vídeo, só para você dar uma olhada como que tá aqui no começo, ó. Mano, se liga que eu vou te mostrar. Viu? Então, fica alguns segundos aqui em silêncio como que eu faço para cortar bem simples eu coloco essa agulha direciona essa agulha aqui laranja aonde eu quero cortar tem duas opções ou eu posso clicar diretamente em cima dessa tesoura aqui ó vou dar um clique pronto cortou ok cortou ou então vamos lá uma outra forma eu posso colocar a agulha onde eu quero e clicar nessa tesoura aqui em cima posso clicar aqui ou aqui em cima ou então apertar contra e B nos control né control e a letra B por exemplo ó segurei o Ctrl, apertei B pronto cortou também ok E aí eu dou seleciono aqui essa parte aqui ó que é a parte que eu quero remover clico em cima dela e dou um delete pronto excluída agora o vídeo já vai começar exatamente na parte que eu quero ó mano se liga que eu vou te mostrar nesse vídeo ó como ter mais seguidores ganhar seguidores no seu Instagram três formas a verdade você Tá vendo? Então pronto. Segundo passo, tá? Antes de eu fazer os outros cortes que eu tenho que fazer durante o vídeo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de melhorar aí a qualidade de cor do vídeo. Né? Você vai ver que o vídeo tá. Uh, você pode ver que eu tô aqui, a imagem, ó, o vermelho do YouTube ali na parede não tá numa cor tão legal. E uh, eu poderia estar tá com uma cor mais coradinha, vamos dizer assim, para ficar mais bonito, porque eu sou bonito pra caramba, né? Mas vamos ser sincero Vamos ser sincero Mas enfim, né? Como é que eu faço isso, tá? Vou dar um clique aqui em cima do vídeo, ó. Dou um clique aqui em cima da faixa do vídeo aqui. Vai abrir essa paletinha de cores aqui, ok? Você dá um clique nessa paleta de cores e aí vai aparecer algumas opções já prontas, tá? Eu gosto, por exemplo, dessa opção iluminar aqui, ó. Vou clicar nela para você ver. Olha, já dá uma, já dá uma, já, já fica bem legal, tá vendo? Só que eu também gosto de fazer manualmente, tá? Então tem um hábito, às vezes, de vir aqui em ajustar. É, peraí, deixa eu tirar aqui, é, personalizado. Aí vou vir aqui em ajustar e aí você pode ajustar a cor aqui, ó. Eu gosto de vir aqui geralmente em cor. Melhorar um pouco a saturação, ó, pra eu ficar mais coradinho, ó. Presta atenção, olha lá na minha cor, ó. Aqui já tá muito vermelho, tá vendo? Então, eu gosto de deixar a saturação um pouco alta aqui pra ficar uma cor legal, pra ficar mais coradinho. E as paradas ficarem mais coloridas no vídeo. Pronto, ajustei, dou um ok aqui. Beleza? Qual que é o primeiro passo? O que eu gosto de fazer primeiro nos vídeos? Eu gosto primeiro de cortar os vídeos, tá? Então eu gosto de fazer todos os cortes dentro do meu vídeo primeiro. E eu gosto de cortar todas as partes em que eu paro de falar por um segundo. Então vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um play para você dar uma analisada. É interessante você aproveitar e ganhar dinheiro com isso também. Né? Então solta a vinheta, editor. Aí eu gosto de vir aqui, corto o vídeo, venho aqui na outra parte, corto de novo seleciona a parte que eu quero e dela basicamente é isso eu faço isso durante todo o meu vídeo tá pronto você já entendeu como é que corta como que já colore o vídeo agora como que eu adiciono texto dentro do meu vídeo por exemplo eu quero falar para as pessoas me seguirem no Instagram como é que eu faço isso tá muito simples você clica aqui nessa opção de título aqui em cima ó. clicou aqui em título vai aparecer alguns modelos já, já aqui tem alguns modelos salvos por mim tá que eu já salvo mas aí eu vou deixar aqui vou clicar aqui ó nessa opção aqui ó textos inferiores que são textos pequenos que eu quero que apareça aqui no decorrer do vídeo. E você seleciona o modelo. Tem vários modelos aqui. Vou pegar um modelo aqui para você ver. Ó. Vou pegar este modelo aqui e vou arrastar. Você arrasta para além do tempo e deixa em cima do vídeo. tá? Na faixa de cima do vídeo. Ó. Pronto, solta. Vai aparecer aqui. Você dá dois cliques. Vai dar dois cliques aqui. Você vai escrever o que você quer que apareça. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, tá? Se inscreva. Vamos imaginar que eu quero pedir para, para as pessoas se inscreverem no canal. Opa, se inscreva. Se inscreva. Aí você pode ajustar aqui a posição. Pronto, vou dar um OK. Agora se liga, ó, vou voltar um pouquinho e vou dar um Enter para você ver como que vai ficar, ó. Não, mano, me chamo no Júlio Moreira, uh, deixei umas paradas na tá aqui no meu caderno. Ficou bem legal. Aí você pode também mexer um pouquinho, né? Tem aqui algumas opções de animação, ó. Então presta atenção como que vai ficar aqui, ó. Como que vai ficar o, o Se Inscreva? Ó, vou dar dois cliques aqui nesse estilo de texto 3 aqui na lateral, ó. Ó, tá vendo? Ficou com uma borda laranja. Tem alguns modelos aqui diferentes, ó. Amarelinho. Tem assim, por aí vai e aí você pode escolher um que você acha mais legal Eu Acho que o amarelo vai se destacar melhor Vou dar um play agora para você ver uh, Deixei umas paradas anotadas aqui no meu caderno Veto, no Bem lugar. legal Quanto... Você pode adicionar sombra também, tá? Se você quiser, você pode vir aqui em avançado Você vai clicar aqui em avançado E aí você tem a opção de adicionar uma sombra também Se você quiser aqui, ó Vou, vou clicar aqui em sombra E você pode ajustar a distância da sombra Olha ah lá, ó, tá vendo? Ó Então, fica totalmente diferente Ok, peraí, eu acho que você não está vendo, né, peraí, agora sim, ó, peraí, deixa eu ir lá de novo, que apareceu na outra tela do meu computador, tá, então você clica aqui em cima do texto, duas vezes, vem aqui em avançado, ok, clicou aqui em avançado, deixa eu trazer para cá, pronto, agora sim você está vendo, vai abrir uma segunda janela quando você clica em avançado, você vem aqui em sombra, ó, e aí você pode ajustar a distância da sombra, ó, como você pode ver aqui agora, ó, pode mudar a cor da sombra e tudo mais, Ok vou deixar do jeito que está mesmo original não vou salvar e pronto pronto então você pode adicionar vários textos o legal que também você pode fazer uma parada que eu não tinha lembrado Você pode adicionar sons né então você pode vir aqui ó em áudio e aí esse áudio que é um áudio que eu mais já gosto de usar mas já tem uns áudios prontos aqui do próprio computador do, da, do próprio editor ou se você tiver algum áudio alguma algum efeito sonoro alguma coisa você pode vir aqui em mídia importar e carregar aqui mas eu vou vir aqui no áudio próprio do do do, do app porque eu sempre uso esse esse esse áudio que eu tiro, a, é, tiro a laser, tá? Vou arrastar ele, o áudio sempre é abaixo da faixa do vídeo. Vou dar um enter e olha como é que vai ficar agora a entrada ali da, da palavra se inscreva, ó. Canal, ah, mano, o Júnior Moreira. Uh, deixei umas paradas tá anotadas aqui. Fica muito mais legal, né, mano? Fica bem mais foda, fica bem mais chamativo. Pronto, basicamente é isso. Então tu já aprendeu a cortar, aprendeu a melhorar a imagem, aprendeu a adicionar texto, aprendeu a adicionar um som, né? O que que tá faltando aqui agora, mano? Uh, deixa eu ver, acho que o básico do básico que a gente já tem, né? É. para os vídeos, tá? Então, assim, é muito simples. Depois que você cortou o vídeo do jeito que você gostaria de cortar, depois que você é, adicionou os textos, fez tudo que você gostaria de fazer dentro aqui do seu vídeo, do seu canal, ou para o seu Instagram, você vai clicar aqui nessa opção de exportar aqui em cima, tá ligado? Ó, vai clicar aqui em exportar o vídeo, tá? Clicou aqui em exportar o vídeo, tu vai colocar aqui um título. Aqui você vai escolher a resolução, eu já deixo aqui em Full HD como já está, se você quiser você pode até 4K, aqui tem a opção de 4K, mas porém fica muito pesado, tá? Então deixa aqui em Full HD, escolhe a pasta que você quer salvar o vídeo aqui, tá? E pronto, beleza? E tem, que ter um formato, né? MP4 e tudo mais, geralmente sempre é MP4 quando é um vídeo para YouTube, para Instagram e tudo mais, ok? Clicou aqui, clica aqui em exportar e pronto, vai começar a salvar o teu vídeo. E aí é só você aguardar para você subir o teu vídeo para o teu canal do YouTube basicamente é isso não tem muito segredo é claro tem muitas outras coisas que você pode fazer dentro do seu vídeo adicionar transições fazer cortes dar zoom acelerar o vídeo e tudo mais é aqui é um vídeo bem simples bem básico é, se você achou legal e quer uh, mais vídeos sobre a edição de vídeo coloca aqui nos comentários para entender porque não é sobre isso que eu falo aqui no meu canal especificamente mas se for um tipo de assunto que você gostou você achou interessante você gostaria de ter mais aqui no canal me fala que eu gravo mais aqui deixa sugestões aqui na, na nos comentários tá e o seguinte mano eu vou deixar o link do meu treinamento eu já ia falar sobre vendas online aqui para vocês eu acabou de sair uma venda olha se liga acabei de receber uma comissão aqui na internet ó é seguinte tá vou deixar o link de um treinamento meu que é 457 reais e tá numa promoção por 63 reais sim treinamento que ensina você ganhar seguidores e vender pelo instagram chama insta flash o link tá aqui na descrição, tá aqui abaixo do vídeo. Se você quiser é, aprender a ganhar dinheiro no Instagram, tá aí. Se você não quiser também, não tem problema. Continuamos amigos tranquilamente, tá bom? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço pra você. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Valeu!